Olá amigos e amigas, vou tentar bater o recorde de, de montagem mais rápida de um livro, então vamos lá. Primeira tentativa que o livro, vamos lá para a segunda tentativa. vinte e cinco e cinquenta e cinco que o livro montado agora vamos para a terceira tentativa aqui é antes é o mini livro com o um tema leia um livro do autor Fernando Lima Monteiro, no verso, na contracapa tem código QR, o site minilivro.com, minilivro a rede social e o SBN dessa versão em português 978 65 00, 22, 220 e 9, tracinho 6, livro físico, ou seja, em papel. Obrigado. Este é o recorde de montagem mais rápida de um livro. Obrigado. mostrar aqui o menor livro publicado do mundo, pegar aqui a, a lupa, ampliar e mostrar. Aqui o livro A lupa não tem precisão Mas é essa aqui Poderão ver Menor livro publicado do mundo. Agora eu vou mostrar aqui ele é aberto e o verso dele. E a frente dele, a capa. Então, era isso que eu queria demonstrar. Os dois recordes. A montagem mais rápida de um livro. E o menor livro publicado do mundo. Obrigado e até uma próxima oportunidade.